Nunca saia da foto. Isso parece clichê para você? Posso te garantir, pode até ser, mas é muito poderoso. Se você fez a opção de trabalhar na indústria do marketing de relacionamentos, você precisa entender a visão da empresa e a filosofia do marketing de relacionamento. E para você entender a visão da empresa e a filosofia do marketing de relacionamentos, você necessariamente precisa estar na foto. E Como assim, Leandro? O que é a foto? Você precisa estar nos lugares corretos e adequados para você entender a visão e a dimensão da indústria do marketing de relacionamentos. E lembre-se sempre, aqui você não tem chefe, você não tem empregado, você não tem funcionário. Aqui você lidera pelo exemplo. E como você vai levar o teu time para entender a dimensão do marketing de relacionamento, para entender a filosofia do marketing de relacionamento? Estando presente nos grandes eventos, estando presente nos lugares corretos e adequados. E você precisa liderar pelo, pelo exemplo. Você precisa estar nestes lugares para você ser o um exemplo, para você ser uma liderança, para você levar o teu time e quanto mais pessoas do teu time entender a visão e a filosofia do marketing de relacionamento, consequentemente o teu negócio, ele cresce numa proporção e numa velocidade muito mais rápido. Portanto, fica uma dica: seja um líder, liderando pelo exemplo. Esteja presente e nunca, nunca, nunca, jamais saia da foto. Que coisas incríveis vão acontecer na tua vida.